refutando a fala do senhor Bovino Gadoso, que diz Vota que muda! Uh. <risos> uh. Então, pessoal, <risos> e por falar em votar, o que vocês acham agora do Milei liderando as pesquisas na Argentina? Eu acho que... Eu estava até conversando com os, com os amigos meus também essa questão do Milei. Eu acho que vai ser muito legal que... Parece que o que acontece... Assim, vamos, vamos, vamos, vamos... É o que eu acho, né? Parece que vai ter um delay. O que aconteceu no Brasil em 2014 pode acontecer agora na Argentina. Acho que vai formar uma... O Millay vai entrar. Acho que nada vai mudar. Né? Ele vai falar só algumas coisas lá, liberar isso, mas não vai conseguir fazer nada. Se chegar lá, não ser assassinado ou tirado de alguma forma. E só vai criar mais uma leva, talvez, de... Poucos libertários ali vai ser o voo da galinha, como sempre acontece. Né? Ou então o Milei vai fazer que nem Bom. um certo presidente de um país da América Latina que fala português. Que no discurso <risos> fala A e no decreto fala B. <risos> é. É. É, no, no discurso é a coisa mais linda do mundo, assim, para imagem, propaganda, né? Mas Sim. vai ver os decretos assinados, os ministros nomeados é o oposto. Que país seria Sim. esse, né? Que fala português, América Latina. Mas esse, esses caras, esses caras é, liberais, é, ditos conservadores aí na política, o que eles, a função deles é fazer com que as pessoas não percam a fé no sistema. Essa que é a verdade. Eu gosto aí do você... termo de é, fazer o trabalho sujo de bater na esquerda, né? Sim. É, também, mas acaba que eles têm, eles acabam cumprindo esse papel, porque muitas vezes o cara tá lá no limiar de, uhum. de deixar de largar, de abandonar e ver que o Estado é uma merda. Sim. Mas aí vem um cara, tipo o um Frouxonaro aí, vem o um Miley da vida, e, e o cara reaviva a esperança dele. Não, agora vai. Agora vai. Sente tipo, se se é tá. se usar a razão, é isso. É Sente usar a razão, os piores não são. não é o PCO. E <risos> né? nem uhum. acho que o, o pior, sem te usar a razão. É justamente o conservador e o liberal. Sim. Sim. São os piores. Porque ele é aquela coisa, tipo, é como se fosse o cara. É, ou eles, eles são aquele, segue o velório com o defunto respirando. É, é tipo, é o cara que tá lá e, e, e fazendo aquele, aquele, aquela alavanca não para baixo. Uhum. Segurando a situação, né? Em vez Sim, de. É. Se não fossem esses caras, de repente o processo até seria um pouco mais rápido, né? Sim, com certeza. É, pois a é, Dilma é, um foi um monte falou. de libertário. É. E... o liberal quer deixar a bota do Estado mais eficiente, mais forte vai né? é funcionar o Estado é. pois é, ninguém acredita tanto no Estado quanto eles né? Sim. Eles, acham que... é, eles sempre acham que funcionar é funcionar para o que eles concordam, né? aquela história do se eu concordo é com a democracia, se eu não concordo é com a ditadura então eles querem que funcione com o que eles querem né? E aí, a história do voto aqui muda também eles acreditam tudo isso só que Vamos falar em liberdade e tal, mas sempre cai num. Eles, têm, eles mesmos têm um limite que eles defendem inconscientemente, né? A história do. Combater a privacidade, combater anonimato, combater. Uh, liberdade de expressão. Ah, tem que ter um limite ali até certo ponto, não sei o quê. começa é a limitar, limitar, limitar? Porque eles querem que funcione direitinho por meio de um centralizador, né? Do administrador. Né? Mas aí tem que, lógico, tem que ter todo mundo honesto lá dentro. Senão. É um problema, não são. Pessoas. Então agora vocês acham que ele tem chance de ganhar mesmo? Eu não faço ideia. Olha, não cara. Eu... É ideia. Sinceramente. Eu acho que vão fazer alguma coisa com ele até lá. Eu, eu ainda tenho isso, porque o argentino, assim.. Do jeito que tá lá, a máfia a máfia como é lá. Eu acho que, tipo, sei lá, ele corre sério, sério, sério perigo. Se ele continuar falando do jeito que ele tá falando e dando, aumentando a popularidade, um, sei lá, um sério. Candidato a a desaparecer aí, de não. alguma forma. Com certeza. É, não, ou, ou ele ele pode, pode não, não Só mais uma ponta do Teatro das Tesouras que o, o grande é. Olavo falou, que é justamente esse liberal que fala isso para atrair um público, mas na prática, lá pelos bastidores, ele está trabalhando com a mesma máquina, mantendo o mesmo padrão, só iludindo para dar mais fôlego e vida no, no Teatro das Tesouras. É, a máquina vai achar alguém que ah, esse cara é meio pedra, vai, vai atrapalhar as engrenagens aqui e tal, mas põe um outro que seja que enrosque menos ali, né? De, deixa passar um outro que enrosque menos. Mas no caso dele... Não, mas o é ponto, ponto não é nem ele... esse, entendeu? Mesmo que ele seja um, um libertário convicto e mesmo que ele consiga entrar lá, ele não vai conseguir fazer nada, né? A gente sim, sabe é. como essas coisas sim. funcionam. Sim, sim. Isso total, né? sim. é total. É a premissa principal, a premissa das premissas, né? A, a... É. Agora não tem jeito, né? O Leviatã funciona do jeito que é para funcionar, mesmo visando aos seus próprios objetivos, não tem é. como ser mudado por dentro. E aí vem uma outra pergunta também, né? E alguém como o Cogos entrando o que, que vocês acham? Eu, Eu acho, acho que vai a ser mesma legal coisa. pelos memes, só vai ser legal pelos memes, mas para o Estado, para a liberdade, para as pessoas, para o indivíduo, e blá, blá, blá, tudo que ele fala, ele mesmo fala, um monte de gente fala. Zero. E sem contar que aquela coisa, né? O cara vai ser caçado em dois palitos ali dentro, falando o que ele fala. Eu acho que é só ele falar uma, uma hora, já vão falar que ele quebrou decoro, já vão caçar o cara e acho que ele não dura, se ele, se ele realmente for, né? É, nem precisava, o que ser, é. o, nem precisava ser o Cogos, o Falastrão, não sei o, quê. o próprio. Pegaram um deputado já, já prenderam. O cara, pelas regras ali deles, ele tinha é, me liberado ah. falar o que quisesse você imagina, imagina o Kogos se tá acontecendo Kogos. isso agora, imagina o Kogos o que que vão vão fazer Porra. então, mas é que grave. vai ser muito legal ouvir ele lá na TV Alesp dando esses discursos só para ter ideia, aquele vídeo que ele falou que ou é Bolsonaro ou é Lula, que ele tá estridente o Joaquim Teixeira compartilhou e até em grupos de, de assim de Telegram de, de família o tiozão lá mandou também. O pessoal tá circulando muito esse vídeo dele, cara. Tá engraçado. Ele vai ser candidato a estadual ou federal? Então, mas em relação a isso, acho que... em relação a isso, eu acho que o Cogos é bem esperto, né? Ele vai, Sim. ele sabe dosar o discurso. Ele sabe o é. público alvo. Ele não vai falar do mesmo jeito lá na, na Assembleia, é. como ele fala no, no Instagram no YouTube, é. O Cogos é uma pessoa, assim, de, de noção na realidade, ele tem uma família Eu só, boa, meu, ele, vocês ele estão me ouvindo? tem uma boa educação. Sim. É, o Cogos fala e sabe bem do, do público, sabe bem o que ele fala e às vezes ele cai e incorre numa, numa raiva, né, numa coisa que ele passa um pouco do... do... Parece que fica genuína, né? Uma raiva assim, né? Mas essa raiva ele faz pra rentabilizar mesmo. Ele faz sabendo que vai fazer essa raiva. É os é, vídeos de range dele e o público é, dele gosta disso. Aproveita para desabafar, né? Claro. Para extravasar, né? Uma, uma catarse, né? Deve ter nisso. E, mas também sabe que, que acaba ganhando né? audiência por conta disso. Né? Exato. Mas vocês acham que ele vai ser eleito? Eu acho eu que sim. Eu acredito que não. Cara, se for estadual. Estadual, acho que sim. Acho que sim. Se for estadual, acho que sim. Quando sim, é possível, sim. Eu acho que ele se cargo. Se for estadual, não, eu não tenho certeza. Ah, se for deputado, ele se elege. Estadual, estadual. Ah, então não vai ser federal, assim. estadual, eu acho que. Ele, ele é quem mais representa a direita, acho que não tem nenhum nome assim. Que nem esse povo do Kim Catagueira, Turduval É... Não vota mais nele. Estão procurando o nome, como o do Cogos, mais ou menos. Não sei se vai aparecer algum outro nome, mas o Kogos, ele tem muita projeção. E eu acho que o compartilhamento também do Joaquim Teixeira recentemente, assim, circulando, tá dando essa projeção pra ele. Vai levar ele vale pra muito mais vale gente levar. que nem sabia quem era. Vai muita gente ia perguntar sim. quem é esse cara. Então, é. Sim, sim. então falou que ele tem capacidade de ser melhor do que o Anéis foi. Ele é, o novo Enê, é ele um novo eleitor. Eu ele vai ser eleito bem, que não seria muita coisa. Né? vai entrar com um capital grande. É verdade, é verdade. Também acho, Marco. Também acho. Uhum. Também acho. É, o Enéia. Vamos lembrar ele dele dado. com as treitas dele com o Dória. Tal. Vamos lembrar vamos resgatar tudo isso. Mas, o mas, en... o Enel... Ah, o Dória é já legal, politicamente já tá irrelevante. né? Então vamos vai. Mas o Enéia, quando foi eleito ele deputado, deputado, ele foi não tem deputado por ele. De tanto voto que teve. Essa treta com o Dória foi boa. Sim, sim, sim não, não virou nada tal, mas é, para ele foi um sustinho, né? Que ele tomou, né? Porque foi ver sobre um processo, que não sei o quê. Mas. Enfim, o Duara voltou para né, privada, né? Hum, Pô, para a vida privada. Pô, mas melhor se fosse aí. Tendo dito isso. Eu... Agora ele quer fazer a pública e faz a, hum. a privada. Não, tendo dito Além isso. Mais... É, eu continuo achando a política uma péssima estratégia e, enfim, claro que ele sabe o que é melhor para ele, mas uh, continua com a minha opinião uma péssima estratégia ele vai ser engolido uh, pelo Leviathan, né, se voltar é aquela coisa do Nietzsche, né, quem olha para o abismo o abismo é. começa a... é, ele até diz, acaba dizendo certas coisas, ah, o Estado devia gastar dinheiro com isso devia gastar dinheiro com aquilo com as coisas que concordo né, mas porra mas aí isso não é coerente, né mas eu, eu gosto do entretenimento assim, Achei quando a turma do Chamou o pessoal que fight lá, achei sensacional Não, Pelo entretenimento é sempre válido, né? Com certeza Imposto bem pago O foda é que apesar dele falar tanto em Libertin Isso é o que vai atrair mais Libertin na vida dele Vai ficar iludindo muito o Libertin Achando que é política alguma coisa Alá Rafael Lima Depois lança o Instituto de Lideranças E... Começa outra desgraça, vira um partido político. Mas, Oben? Sim. O, e o discurso do próprio Cogos há três, quatro anos era o oposto, né? Do discurso atual. É. Exato, exato. Inclusive, inclusive, tem um vídeo dele em que ele diz que se ele fosse candidato, era para as pessoas darem um tiro nele. <risos> Eu lembro disso. Ele jamais faria isso tal, né? Então, assim, aquela coisa. Logo, logo ele vira primeiro-ministro. <risos> É foda. É o abismo já, né? É. Sim. Mas é, é o abismo, o então, lindo. E o que ele não consegue perceber é justamente isso: que ele é só mais uma ferramenta para trazer de volta a fé das pessoas no sistema. Né? Ele é só pensar, ele vai se, se tornar só mais Ele um, mesmo né? falava isso, o discurso dele era esse. Ah, não, sim, ele falava. Claro. Ele, o sonho dessas pessoas era ah, domar, né? Domesticar a parte do, do rebanho. Então, falei, o discurso eu dele que ele, quatro anos era o oposto. Eu acredito que se mostrar essa confrontação do código do passado com o Cogos do presente ou do futuro, possível futuro, ele vai alegar evolução, que ele tá. Como ele fala, né? Ah, eu estou é, usando as armas do, do, do Estado contra ele mesmo. Ele sempre cai, tem usado essa para se justificar, né? É, é, é o que ele não... Tem que não... lutar lá com argumentos, tem que lutar com as Mas armas a gente sabe passado. como isso termina, né? O okay esqueceu talvez não que eu acho que ele não está levando em consideração uma coisa que até o, o próprio Olavo falava que o Estado ele não é uma entidade o Estado é uma ferramenta então é, você não vai ah, vou usar as armas do Estado o próprio Estado já é a arma Sim. a arma é o Estado né ele é a ferramenta então quem quem é o Estado de fato são é o, são os funcionários públicos e os políticos né e algumas corporações, metacapitalistas, alguns caras aí, amigos do rei. Essas pessoas que compõem o Estado. O que o Estado em si não é nada, ele é só uma ferramenta, aquela coisa. A ideologia do Estado, né? O Estado não tem ideologia, mas ele vai de acordo com as cabeças que estão lá dentro, né? Ele vai o Estado funcionar é a força, acordo... né? Ele é, faz uso da ele... força, ele é, ele é a força. Sim, ele é a própria, a própria o, arma. O né? né? Ele é a forçação né? sobre as pessoas, Sim. E nunca mais ele vai poder falar do Rafael Lima. É. <risos> é. Que fácil, que alto faz. Na cara. E outra coisa, <risos> não ia ter um anúncio do Rafael? O que que virou isso daí? Eu não acompanhei mais. Ah, ah lá, cara. Acho que virou, vai, vai virar candidato também, né? No, provavelmente. É, já isso. se filiou, já completou. Não, o, o que que falta mais? É, nada. Assim. Não falta mais nada. Tipo, é... ele já era um avatar de candidato, agora ele é candidato, provavelmente. É. Então, tava fazendo estágio é. Então, Pois é <risos> Ele já era espiritualmente e fisicamente tudo filiado, né? Só não, não estava explícito no papel, mas filiado ele sempre foi Desde a época dos parceria com o Instituto Misa, ali, aquelas paradas todas Começou a falar melhor Aquele vídeo dele quando ele deletou o vídeo da escravidão foi foda Foi uma virada de chave ali Então agora olha, temos o Rafael Lima, temos o Kogos O Rafael Lima não conta, temos o Kogos Falta mais quem? Temos o Daniel Fraga. Estamos com o vindo agora? Podcast. Sim. Estamos <risos> bem arrumados. Oh. Os libertários aí. Putz, é eu, sinceramente, às vezes eu torço para que o Daniel Fraga não apareça nunca mais, porque ele vê que então, se ele voltar, volta com o vereador, sei lá. De São sei que... da... Porra, deu só um suspiro de, de presença, já voltou com o negócio de Bitcoin Cash, Bitcoin, se ele volta, à tona de novo, vai virar político. É a popularidade que ele tem, a lenda que ele é, vai voltar vota em mim, então. Esses caras estão, o Rafael Lima, qual lá, essa turma toda, tá, devem estar usando a mesma, parece, né, a mesma tática de muitos candidatos aí que tentaram, que cogitaram ser candidato, né, que é a história do terceira via, não sei o quê, que cogitaram ser candidato, depois falaram, não, vou como deputado, vou tentar como deputado, como senador, tal, o bolo está nessa, né, deixou, desistiu de ser presidente, não sei o quê, governador, vai para ser deputado federal, sei lá, porque lá ele vai poder ter mais, eles dizem, né, ter mais. Formas de lutar, de, de travar um presidente, que ele não gostar, não sei o que. Então tá. eles estão tentando entrar pela política por essa via, né? Porque o presidente não muda tanto, não manda tanto aqui em qualquer lugar, né? Enfim, mas eles estão usando, mudando de estratégia, né? E agora o Triste é ver ele libertário fazendo isso, né? Pensando nisso, cogitando Já que o nome do quadro de de Covas, esse de destilar o veneno aqui. Pô. <risos> o, o Papai Noel lá, Alain do do, do do Lensky, <risos> participando de congresso de NFT o Tiroca falando de Nano de Ações de Caramba 4 Alexandre Porto no mesmo caminho cara o Fraga com o BQS cara a que ponto chegamos ah, o Pantor já pretende É, o, o Pantor que vai ficar dois anos de lado que não é pra comprar porque vai ficar dois anos em queda e tal, e recomendando uma porrada de Bitcoin. Ele fala Bitcoin Criptomoedas Criptomoedas mas, mas você, percebe, você percebe que assim é uma coisa que a gente já conversou pro cara ser mainstream pro cara ser mainstream, pro cara, pro cara conseguir, sei lá, monetizar isso de alguma forma não só de dinheiro e tudo mais o cara tem que, tem que concordar e fazer o que a cartilha manda é impressionante Entendeu? se você for um cara ético tiver tipo se você for um cara moral correto com os incentivos certos e tudo mais você não consegue porque isso ninguém quer é o que o isso é uma das únicas coisas que eu concordei com que o Cristiano falou naquela Live na segunda parte do vídeo com ele foi isso tipo liberdade ética moral não vende não adianta entendeu não, então, entendeu esses não. caras esses caras eles conseguem seguidor eles conseguem ser grandes no YouTube, no Rumble, no tudo mais esses, esses libertários aí, né? Entre aspas, porque eles começam a, a partir do momento que eles conseguem é, falar algo que o povo conservador, sei lá, socialista, né? todo mundo é socialista, mas começa a, a, a, o que ele quer escutar, o cara começa a ganhar dinheiro, a ficar popular, a participar da, da, a ter mais seguidor, não tem como, cara, entendeu? Se o cara for, se o cara for um como se for um, um bitcoinheiro, entendeu? Se o cara for um. tiver os incentivos do, do bitcoin, o cara, não, o cara vai ter nem, nem, nem, nem, nem 100 seguidores. É, e vive o canal do é bitcoinheiro, difícil. que estão há quatro anos produzindo dois vídeos semanais de excelente qualidade. E eles têm uma fração do que muitos bitcoinheiros brasileiros têm no canal deles. Sim, sim. Cara, tem uns 5, 6 bitcoinheiros brasileiros que têm mais inscritos que os bitcoinheiros uma qualidade de vídeo muito inferior, mas só porque fala de shitcoin, fala Sim, da não, mentira o, né? o próprio canal da, o, o próprio canal lá do pessoal nosso lá, do, do Marco do Ben, de todo mundo aqui cara, tipo enquanto assim, enquanto a gente não falar aquilo que eu, a galerinha lá no mainstream quer escutar, a gente vai a gente sabe que é assim, entendeu? Sim. A gente sabe que é complicado, entendeu? só coisas muito Sim. interessantes que você leva a algum lugar assim senão é complicado foi então, eu preparei um vídeo que vai sair daqui a pouco, né? Sobre um texto do Albert J. Nock. E nesse texto ele fala sobre a tarefa de Isaías. E a mensagem principal é a seguinte, que nós precisamos aceitar que não falamos para as massas. Nós falamos para o remanescente. Sim. Esse remanescente, né? por definição, é pequeno. Mas uh, são as pessoas que vão mudar o mundo. A gente precisa aceitar isso, não tem jeito. É verdade, é o, puro, é o puro darwinismo, né? É o puro darwinismo, não tem outro caminho. Felizmente, todo mundo funciona dessa forma, né? É, os 80%, então... os 90% seguem os 20, 10%. Sim. Pra tudo, né? Sim, Se é para... só você ver... É só você ver a... a as grandes mudanças que, que ocorreram na, na humanidade, às vezes foi um cara, um cara claro. que fez, ou dois, no máximo. Sim, Sim. E, e outra coisa que eu, eu, eu discuto muito isso com algumas pessoas, pô, não é o libertário, libertários como nós, muitas das pessoas acham que a gente é arrogante, no final das contas. Não é que a gente é arrogante. A gente, pelo contrário, a gente tem honestidade intelectual e ética, entendeu? Então, as pessoas veem honestidade intelectual até parece que a gente já nasceu libertário, entendendo isso tudo. Pelo contrário, a jornada até chegar até aqui foi de honestidade intelectual, é, humildade e a gente entendeu o que é ética, o que é moral, o que são os incentivos certos. E, pro afegão médio, isso é, quando você fala alguma coisa, algum tema a ver com liberdade, com os incentivos corretos, é, com moral... É, com, com alguma com coisa, quando a gente fala sobre Bitcoin, é, sempre soa, você vê que o, como o Leviatã é um vírus, né, o ensino que o Leviatã encruou né, em todo mundo até hoje, acontece que o pessoal, a, a gente passa a ideia de arrogância. O cara escuta como se a gente falasse alguma coisa tão surreal que o cara fica tão ofendido. Uhum. Se tem uma epidemia no mundo hoje, a, a epidemia do mundo hoje é o estatismo. Não é covid, não é porra nenhuma, nunca é verdade, foi nada. Tem, tem um meme que fala disso, que é uma, duas pessoas conversando e uma delas fala ah, você libertado, você foi doutrinado por um grupinho e tal, mas ela aí mostra a outra pessoa em todas as outras situações da vida, ouvindo o estado, que o estado é bom, no show de música, na TV, no jornal, não sei aonde mais, não sei aonde mais. E aí, isso que ela tá imersa nisso não percebe que ouve sempre essa mesma coisa, e, mas ela xinga o outro de doutrinado, xinga o outro de doutrinado. Sim. Eu, então, mas... isso Israel... eu, prefiro, eu prefiro a ideia de que não tem que querer libertar o mundo, né? mas se libertar desse mundo aí, né? Ô, Rodrigo, é aquilo que o 3.8 fala também, né? Quando a pessoa tá cheia da mentira, a verdade se torna ofensiva, né? Sim, exatamente. Exatamente. Falando e, pelo contrário, é, é muito mais fácil, é, você, é, é muito difícil você, depois que você chega nesse ponto do libertário, que ele tem que ser quase que um um herói, entendeu? Pra não desistir de tudo da vida, entendeu? É, é uma coisa solitária, você viver no meio de zumbis intelectuais, entendeu? É frustrante ver os valores é muito frustrante. de, de, de muita um coisa, isso é, é muito e, você, e é isso, sabe? É uma, uma coisa que o libertário ele, ninguém, ninguém entende o, o, quão, o quão é complicado você chegar nesse ponto, a solidão que é, né? Vai <risos> tentar oferecer um copo d'água pro pingunço? Ele Foi vai olhar um até pra xingar vai te xingar, você tem que dar cachaça, ele vai querer ele vai adorar, vai se sentir melhor ainda se você der água, o cara passa até mal por quê? Ele está viciado naquilo que lhe destrói, naquilo que lhe dá uma sensação de conforto falsa passageira, mas vai lhe destruindo lhe corroendo aos poucos Bem, então, as pessoas, elas se viciam naquilo que destrói elas, na mentira, na desgraça, na miséria é, é um vício, um vício social isso. Falando de Isaías e dessa questão solitária, me veio dois exemplos da Bíblia, né? O próprio Moisés quando libertou os judeus da escravidão A grande massa queria escravidão Tanto que foi necessário passar aqueles 40 anos no deserto Para que a geração que era escrava é, falecesse E os, os, os filhos dele fossem os livres né? E outro que me veio também é a questão de Jesus Que apesar de ter discípulos na hora de ser condenado pelo Estado Um o entregou o outro negou, ele foi para cruz, todo mundo renegou ele, ficou escondido com medo de ser morto também. E, e febiscito lá com os judeus mandaram soltar Barrabás, né? Então, até o, no, o nosso profeta maior aqui, que é o nosso filho de Deus, ele fez uma, uma, uma trajetória solitária também, Moisés também, quando tirou, foi solitário. E Satoshi também foi meio solitário, né? Então, é verdade. É só para quem sabe, ver a luz e conseguir entender a mensagem. Sim, esse grupo nosso aqui é, é, um, é um oásis mental, né? Porque a gente precisa disso. Porque quando Sim. a gente chega num, num estágio, aquilo que a gente estava falando aqui, chega num estágio que a gente não consegue sequer se comunicar, assim, as pessoas sequer entendem o que a gente tá falando saber e, e a gente vai tá vários passos atrás para poder falar no nível de alguém é a gente tem que exatamente saber, aí parece justamente como o Rodrigo falou parece que a gente é só meio arrogante porque a gente tem que descer o um nível né para conseguir mais ou menos o, o gado poder entender a gente assim tentar compreender mais ou menos o que a gente está falando a gente não consegue estabelecer um diálogo assim uma pessoa normal de assim, qualquer sabe aí então, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né? O título era justamente esse, a Torre de Babel. Porque é como se nós uhum. falássemos línguas diferentes mesmo. Não tem jeito. Eles não nos entendem. Falando, né? falando no Quioca, é, te, teve aquele vídeo dele lá, naquele canal, era o Brasil Paralelo, não lembro, era o canal dele. fez uma entrevista com uma menina lá da universidade, esquerdinha e tal. Não, não conseguia nem papis. se comunicar direito, falava as coisas, ela não entendia. Eu ignoro Sim. os fatos. É, é, é, eu não, não concordo com você. É, não, é, é, é cara. É, é, porra, é foda. É isso, é, no meu vídeo eu parti sim, dessa entrevista aí. Sim, sim. Não, a, a primeira coisa é, a primeira coisa é você precisa nem, nem, nem alinhar as semânticas, né? Porque tem palavras que o pessoal até tira fora de contexto, não sabe o significado e... Até então, o próprio Michael Saylor, nas, nas entrevistas que ele dá, acontece com ele. Ele sempre respira fundo várias Não, né? vezes. Não e porque, cara, imagina. Olha, é muito pior para ele, Sobiá. É muito pior para ele. Com certeza. O que eu é... penso para poder ajudar muita gente a entender, porque eu tive que passar por isso, é entender primeiro que a pessoa tá assim como. É o, como um peixe está dentro do aquário, ele não sabe o que é água, né? Ele só está lá dentro e não sabe no que ele está inserido. Ele está tão imerso naquilo, né? A gente também está vivendo sob tudo isso, né? Mas a gente, a gente saiu mentalmente disso, psicologicamente, ou Sim. cognitivamente disso. Né? Sim. Então, e isso vale para entender Bitcoin, porque você, primeiro menos você entende a água que está inserido, né? A, a merda que a gente está inserido do, do, do dinheiro fiduciário para poder entender Bitcoin depois. Né? A dificuldade o, de explicar Bitcoin é que tem um, não sai dessa água primeiro para poder entender, né? A dificuldade de explicar Bitcoin é que vem desse problema semântico, às vezes eu me sinto com algo similar, como se você estivesse desenvolvendo do zero uma equação diferencial de segunda ordem, algo bem complexo matematicamente, e chega no resultado da variável final, onde X é igual a, sei lá, 100%. E vem um cara que, não, você está errado, eu te refutei, porque eu aprendi em algarismos romanos e x é igual a 10. Às vezes eu me sinto assim, fazendo isso. Né? É algo mais ou menos assim. As pessoas não. O, o, o que eu falo, os signos, a, a, as letras, as palavras, as sílabas, é como se eu estivesse falando algo completamente absurdo, diferente. O cara não entende o básico. Não, não não entendo, o básico não da entendo. lógica. É outra língua, não, não adianta. Tem é, que eu fazer. demorei 5, 6 anos para poder entender. Fui, fui... O, que é, o que é legal de muita gente que entende, a gente fala, ah, eu demorei menos tempo e tal. Eu dou mais valor a quem demorou mais, porque eu falo, puta, aí tem um cético. Pelo menos um cara é mais cético que os outros. Ah, é tanto faz, é que o tempo é relevante. O importante, como o Rodrigo falou, é a questão da honestidade intelectual. Se a pessoa sim, sim. tiver, ela uhum. vai chegar. Se não tiver, não vai chegar. Simples assim. Sim. Pode demorar que mais que ou é. menos, isso tanto faz. Sim. É, para mim demorou mais porque eu duvidava, eu questionava mais e tal. É, mas tanto faz. É, os caminhos são vários, né? Caminho pra todo lado. São Uma notícia que eu lembrei recente, do dia 4, 4 de julho: é o dia da independência americana, né? E lá, o 4 de julho. É. É uma data que solta-se mais fogos do que o São João aqui no Brasil. Mais importante que o Natal, lá. É, lá é fogos. Esse dia os cachorros piram lá. O pessoal que gosta <risos> de pai de pet e fica maluco. E é fogos para todo lado. E pela primeira vez houve escassez e falta de fogos para soltar no, no 4 de julho. Foi um. Gerou um, uma polêmicazinha aquela coisa, né? Ou os fogos estavam caros, de, caros demais pela própria escassez Ou você nem conseguia achar fogos para vender Porque não tem ninguém fabricando, não tem ninguém produzindo É um trabalho bem artesanal Que você não faz um estoque muito longo porque estraga a pólvora tal Tem que ter uma rotatividade Então os caras, a demanda é baixíssima Não tem material para produzir Enfim, depende de um monte de coisa, né? Pólvora, enxofre, vários insumos que eles usam pra, na produção e por ser um trabalho bem manual mesmo ninguém, quer tar... ninguém tá querendo trabalhar com esses incentivos fiscais lá do Biden todo... E do Trump também Quando falar nos Estados Unidos é... Hoje o Marco lembrou de uma notícia que a FDA lá, né? a Anvisa é. de lá Tá quase é. admitindo Era pra ser Estão é. é. é. é. é. é. quase admitindo que, foram... que eles ajudaram a piorar a escassez daquele do leite em infantil né? do baby é. pop, Por conta contra uma suspeita de morte de alguém é, Não é que eles ajudaram a piorar, que eles foram é. os principais responsáveis pela escassez da fórmula. É, eles criaram ela literalmente a escassez. Criaram. proibição. Para quem não, assim, a escassez. Fórmula aqui muita muita gente pode não entender, como eu não entendi antes de ter filha. Fórmula é a, a fórmula infantil, baby fórmula, são leites Especiais, desenvolvido para mimetizar o leite materno e dar todos os nutrientes que um recém-nascido, até seis meses ali, tem para várias etapas da vida, até dois meses, seis e tal. que é um tipo de leite bem específico. Quando a mãe não consegue amamentar, a criança só vai comer aquilo ali ou leite materno de outra pessoa, vai ter uma ama de leite, alguma coisa. E ter essa alternativa, o FDA simplesmente proibiu, por conta de alguns ingredientes que já são usados na Europa, em todo lugar, só lá. Todo mundo tá errado, aquela coisa de sempre, né? Todo mundo tá errado, só eles estão certos. Aí... Não, não pode entrar aqui e tal Barrou a importação e gerou essa escassez Fodida lá, o pessoal importando Ilegalmente o que é proibido O que acontece aqui no Brasil, no mercado bem similar Que é o de anabolizantes A Anvisa que proíbe um monte de coisas De substâncias que não pode ser usada nos anabolizantes Que é usado no resto do mundo todinho Às vezes as marcas até vendem aqui para dentro Mas elas produzem versões sem essas Substâncias para poder vender aqui Que tornam eles menos é, eficientes Enfim, perde todo O, o, o propósito sem esse propósito o pessoal começa a importar os ilegais que né que não tem nada. é tráfico tráfico de drogas só que é só anabolizante o cara tá só querendo ficar bombado E os caras proíbem igual o que aconteceu com a baby fórmula lá é, começou a faltar nos locais e aí eles e as pessoas tentaram trazer de fora e aí eles proibiram também né né e começou a caçar as bruxas lá mas já admitiram, ó, oh, nossa de repente eu, talvez eu tenha fudido vocês tal <risos> também Beleza, Zé vamos caminhar para as sugestões culturais. Quem que tiver assistindo aí, não souber nessa live itinerante aqui, a gente sempre chegando nos finalmente a gente faz dicas culturais cada participante, transmite uma dica daquilo que você possa consumir que vai lhe entreter e possivelmente, muito possivelmente agregar algo, conhecimento, alguma coisa a mais, só aquele consumo vazio de mídia sem conteúdo. E aqui temos várias sugestões. Wait a minute, Davis. I think I know what kind of hole this is. Really? It's lá, a é o Beavis but e me... butter head. O que você Deixa passar o trailer. Check it the out, them. Beavis, yes, That guy just gave us this cool little TV. Uh, do you have any bigger TVs? You can pay for anything with your phone. Whoa. Anything? That's right. Anything at all. Beavis, that changes everything. There's a slut at her house who's gonna like, do it with us. Any of you ladies want to uh, join the party? Uh, This is teachable, okay? Uh, we don't really read stuff. Because daddy's connections got you into college and we'll get you a job on Wall Street. This is a classic example of white privilege and you both have it. What's that? Okay. So, white privilege is when white people, particularly men, automatically assume they can take whatever they want and they never have to worry about getting stopped by the police. And we have that? You sure do. Yeah. You've really opened up my eyes. Well, I'm glad we've been able to enlighten you. Step aside, please. We have white privilege. We don't have to worry about the police. <laughs> Let's stop now. Então, pessoal, essa essa dica desse, desse filme do Beavis e Butterhead, que saiu recentemente É bem interessante, é um, um filme que me surpreendeu a proposta Porque pra quem não conhece, Beavis e Butterhead é uma dupla de Bangers da década de 90, 80 para 90 Da MTV, que os caras eram aquele humor, uma série de humor bem canastrão Uma animação, uma humor que lembra um pouco o South Park, aquele humor bem ácido, aquela coisa bem em anos 90 mesmo com, com muito xingamento, palavrão, politicamente incorreto aí para quem não conheceu isso, é, é muito interessante porque quando saiu a proposta de fazerem um, um novo filme do Beavs e Butterhead, Beavie Butterhead como, como que o cara traria isso para os dias de hoje sem ser cancelado um monte de piada que já ficou desatualizada, aquela coisa bem canastrona mesmo é, é, Politicamente incorreto, seria cancelado sumariamente e geraria um monte de polêmicas e várias outras coisas. E como que os caras conseguiram trazer Bits e Butterhead para 2022 sem se render à lacração, sem censurar, tirar alterar a linguagem dos personagens? Mudar, desvirtuar a obra como é feito constantemente. Eles criaram uma trama onde os dois viajam da década de 90 para o ano de 2022. Eles fazem uma viagem no tempo, é uma ficção <risos> científica, né? E, e ao chegar em 2022, você tem o um contraste daqueles caras politicamente incorretos Que aprontam, fazem um monte de coisa com, com a galera Como por exemplo, chegar na faculdade e chamar um monte de lacradora para participar de uma suruba E, e, e eles fazem essa coisa porque eles têm o manto, porque a, a, a conect, é conectado tanto na trama como na, na, no jeito de se produzir e entregar a obra. Que, aí você tem a liberdade poética, porque ah, são dois personagens que realmente são tóxicos, escrotos e tal, aquela coisa toda. Mas na trama você assume isso, então ninguém pode reclamar. Porque se você reclamar, você quer dizer o quê? Que as pessoas da década de 90 eram igual hoje? Era o Uki também? Então eles criaram uma blindagem contra a... a a choradeira, o UK, e podem ficar livres para fazer o que quer. Tanto que, uma das partes engraçadas é que eles chegam na, na faculdade durante uma aula lá, onde chama as esquerdistas lá, o pessoal progressista para fazer o surubão, e a professora fala que aquilo é um absurdo tal, que é um privilégio branco, e o white privilege, e é engraçado que eles... Então, quer dizer que eu tenho privilégio branco? Uma coisa que não existia na década de 90. Essas coisas, realmente, eles desconheciam completamente, não existia. E, ao se deparar com isso, eles... Ah, então quer dizer que eu tenho isso e eles vão usar? Eles saem usando isso? Ah, se eu tenho o privilégio um branco para usar? E saem fazendo um monte de idiotices, essas coisas bem escrotas Que é muito engraçado. É muito engraçado. É uma... Viagem no tempo, uma boa saída, né, para licença, para ter Porra. essa licença poética. É uma, uma saída. Foi uma coisa muito inteligente que eles fizeram. Eu achei muito inteligente. Foi muito bom, muito interessante. E, e com isso eles trouxeram um filme de humor que aquele filme de humor raiz, humor ácido mesmo, como o pessoal gostava. Não essas porcarias que hoje em dia tudo censurada. Então é um, uma recomendação assim, muito bom de, de humor real mesmo, aquele humor raiz Quem quer ver o humor raiz, veja esse filme, é muito bom E passou despercebido, nem, eu vi por acaso, nem sabia que esse filme tinha sido lançado e, Muito bom, muito bom, muito interessante Agora... Não sabendo também não, também não soube é? Agora... Falando do, do comecinho, tá? o Tanjiro, ele é um, uma pessoa que mora, mora numa montanha lá no Japão a família dele toda é morta bem no começo do, do primeiro episódio. E tem por um Oni. Oni é um, quase um vampiro que é um se pega sol, morre. E ele transforma, ele mata as pessoas, ele se alimenta delas tipo mistura de zumbi com vampiro, assim, mais ou menos. E aí ele resolve ir atrás dos Onis para acabar com eles, porque a família dele foi morta pelos Onis. A irmã dele é a Enes, que foi transformada e segue a trajetória do herói, né? Ele vai lá aprender a usar. Ele não é uma pessoa não habilidosa. Ele tem que estudar, aprender, é, se transformar, se concentrar. E como todo anime, a história é muito boa. É uma coisa que eu gosto muito nele que até nos Unis é, ele consegue ver a humanidade dentro do monstro, assim. Então ele é uma pessoa boa, né? Humana, digamos. E a história é muito legal e a família toda adora. É um ótimo entretenimento. Inclusive, os animes eles estão ordens de grandeza, com histórias melhores que, que, a, que, as, que as produções ocidentais, que é muita lacação, né? Sim. E as histórias dos, dos animes são tuts, fantásticas. Muito boas. Mas aos pouquinhos estão se rendendo lá também. Aos pouquinhos. Ah. Uh, o U, que está avançando lá no Japão também. tá diminuindo bastante a qualidade das últimas obras que estão sendo lançadas. É, ah, eu estou começando a descobrir esse universo de animes meio que agora, né? Ah. Então eu não conheço tanto, assim, mas o que eu tô vendo eu tô gostando muito. É muito bom, cara. Tem histórias muito... animes, como Full Metal Alchemist, Brotherhood. É uma história muito boa, envolve guerra, genocídio, Estado manipulando as pessoas. É muito interessante. E vários outros, vários outros. Esse foi o primeiro bons. que eu vi. Foi? Depois, depois dá uma olhada no Full Metal Alchemist, é muito bom. Vale muito a pena também. É, esse eu já vi, eu adorei ah. também, nossa. Agora... Estou vendo um agora de culinária também, tem muito, tem muito anime legal, cara. Nossa. <risos> Mas esse Demon Slayer, eu recomendo que ele, é, ele, é, ele, é, ele é, um, é bem produzido, uma ótima imagem, tem Sim. no Left Flix. Muita ação, filho. É fácil de achar. Agora, recomendação do Marco, Mafia Democracy. Há pouco tempo, há um mês, dois meses, um cara chamado Michael Francese, ou como ele mesmo pronuncia, Michael Francis, lançou um livro intitulado Mafia Democracy. E a questão é a seguinte, eu já comentei sobre esse cara aqui, né? Ele tem um canal no YouTube. Ele foi, por 20 anos, um mafioso. E era um mafioso importante, era um capo-oredime. O pai dele era sotocapo né? Um vice-chefe. E ele comandava lá 300 soldados da máfia tal. Ele tinha um esquema de adulterar ou de sonegar imposto de combustível que rendia para ele 8 milhões por semana, né? De dólares, enfim. É um cara que era importante dentro da máfia, da máfia de Nova York. Depois ele foi preso, ele ficou 10 anos preso, tal, saiu, né? E acabou se acabou se desligando dessa vida. E a questão é a seguinte: que nos últimos anos, né, prestando prestando atenção na política, o que ele notou foi que a política era feita exatamente da mesma maneira que a máfia. E com experi, experiência, não é uma coisa que a gente já sabe, na verdade, mas com essa experiência que ele tinha de de ex-mafioso, ele notou uma série de semelhanças. Enfim, as coisas eram feitas exatamente do mesmo jeito que na máfia. E aí ele escreveu esse livro, né? comparando as duas coisas. Então, por exemplo, a máfia tem o Pitson, né? que é a taxa de proteção. Tem uma maneira de, de extorquir as pessoas e cobrar por proteção. Esse Pitson nada mais é do que um imposto, que todos nós somos obrigados a pagar para não sermos presos, né? O, não é o custo para viver em sociedade. É. E ele relata uma série de coisas assim, né? Por exemplo, uma outra coisa aqui. Os, os próprios mafiosos precisavam fazer relatórios financeiros e entregar esses relatórios para o dono, né? para o chefão. E esses relatórios nada mais eram do que declarações de imposto de renda. Então, da mesma forma que o Estado nos controla por meio da, do imposto de renda, os chefões faziam a mesma coisa com seus subordinados. E tem uma série de coisas assim, né? Basicamente, comparando as duas instituições e corroborando aquilo que a gente sabe: que o Estado nada mais é do que uma máfia. Né? Exato. A máfia que vence é a que ganha a cultura das pessoas, né? A adesão pelas pessoas. O maior pilar do Estado é a cultura, né? Não é a força. É, a aceitação, né? Esse livro é, ele tem também. em português? Ele tem versão portuguesa? português? Não, não tem português, ele acabou de ser lançado em inglês E pensando... ah, é fácil tá? encontrar, né? Tanto oficialmente quanto extraoficialmente. Mas em português Olha, não foi traduzido tá? ainda não E aí, pessoal? E Tô aí, beleza? Fernando? Eu atrasadíssimo, né? Só pra que que tá? vocês Agora vamos para. Agora esqueci O negócio do Rafael aí Esqueci a palavra O seu jejeito Sugestão do Rafael Otto Maria Coletania. É a minha sugestão é a história da, da filosofia ocidental né de Otto Maria Carpo. porque assim não sei para não sei vocês mas eu não tive uma educação boa na escola né na verdade eu não tive educação nenhuma na escola eu fui ensinado a, a adorar o Estado a, a todas essas bobagens né Declarar a Moura Bandeira, essas palhaçadas todas. E a gente não teve cultura, sim eu não tive cultura. Eu estudei escola pública, escola estatal, a vida inteira. Depois de velho, eu tive que correr atrás do meu prejuízo, tendo que correr atrás do meu prejuízo intelectual. Como eu não tenho, assim, eu não tenho um, um... Eu não sei por onde, não sabia por onde começar, daí eu descobri essa coletânea de, de história da filosofia ocidental, que, da literatura né, ocidental, onde o, o, o Otto Maria Carpo, ele faz ele é um refugiado ele veio da, da ele é um austríaco né ele veio vive, viveu no Brasil fim da vida dele foi no Brasil e essa obra dele foi foi do Brasil né ah, ele produziu aqui ela pega toda, a, todas as obras de, de, de literatura em ordem cronológica desde o princípio lá dos clássicos gregos ele fala sobre to, mesmo que você não leia toda a coletânea mas só de você ter essa lista já é um, um, um caminho, né? É pra, por onde você pode começar a estudar a, a literatura, né? Então, ele pega, ele destrincha, ele fala sobre as obras. Lógico que ele não se aprofunda muito, até porque daria, sei lá, dez volumes não, não daria para ele falar de toda a literatura ocidental, né? Até, até o tempo que ele viveu. Então, é, é isso, é, é, um, é um resumo para quem quer começar na, na vida, no estudo da, da literatura. Né? Eu, eu já li esse livro há muito tempo, é bem interessante mesmo. Mais alguém que não, não avisou antes, mas tem alguma, alguma dica, pode falar, pode largar a bala aí. Eu guardei, coisas, eu guardei duas coisas para falar, mas eu, como são coisas não novas e não muito. É, não, não é nada muito didático, assim, mas de, de lazer e tal, eu guardei duas coisas que eu prestei atenção uma em cada, uma na, na série Loki, eu, eu, com filmes e séries, eu sempre assisto o que alguém assistiu, assim, minha esposa e tal, eu vejo por isso por tabela, né? então, eu vi na série Loki, que é um personagem lá dos, da Marvel, né? Do, da, do, do arco da história dos Vingadores e tal, ele ganhou um spin-off, né? Uma série só dele, chamada Loki, e que tem, acho que, sete, oito episódios, acho, e lá pelo final no último episódio eu prestei atenção numa, numa ideia que tem lá que é de vivendo de muito que reforça essa cultura essa coisa que a gente tava falando desde o começo, lá no comecinho né da crença no, no controlador na crença de que agora vai dar certo aquele se aquilo for se as pessoas daquele controlador daquela administração forem honestas então vai dar certo todos estarão seguros e tal que a série trata de uma de uma organização que é guardiã do tempo eles guardam a linha do tempo, eles têm habilidades ali de voltar no tempo para restaurar situações, momentos, condições que foram alteradas por alguém, para que a linha do tempo seja ocorra normalmente, corretamente, etc e tal. E aí o Locke é como ele é um personagem, né, um trapaceiro, né? Ele é um a essência dele é de ser um, meio que um bruxo, meio trapaceiro, né? Ele vive disso, né? E aí como essa história do essa história dele Locke se passa Logo depois, os acontecimentos do, do da Guerra Infinita, né, do, do que se passa em Nova York, em que o Thanos consegue acabar com metade do mundo lá, porque ele tem todas as joias do infinito e tal. E é engraçado que nessa organização, o Guardiã do Tempo, as joias do, do as joias, é, do infinito, da alma, da realidade, do tempo e tal, lá elas não têm efeito nenhum. Lá eles brincam, né, que elas podem servir até de peso de papel e tal, elas ficam em gavetas, jogadas e tal, porque eles estão acima de tudo, estão fora do tempo, né. É, são atemporais, mas é engraçado que ali ela é mostrada como um prédio, um edifício e os funcionários são como se fossem funcionários públicos é é muito, tem muita essa tem, muita sacro... é, tem burocracia, tem a chatice é. é o tédio deles trabalharem lá e tal e, e aí quando ele está lá ele está lá como preso e aí ele, porque ele criou se multiplicou, se, se fez várias variantes, né, que eles chamam para trapacear em vários locais, do, em várias situações em vários momentos do tempo, da linha do tempo para ele se safar de uma morte que é o que o Thanos tinha causado nele lá no, no final das histórias no, naquela história da, da Guerra Infinita então ele fica ele fica tentando sobreviver no tempo com variantes, com variações então ele, ele fica se, se safando ali pela linha do tempo o tempo todo ali na, na, na história é que mostra que os funcionários ali todos os agentes, os guardiões do tempo estão caçando variantes né caçando pessoas erradas caçando pessoas é, criminosas na... na, na no mundo, no, no universo, no, no, todos os universos, né? na verdade, ali. E aí a história acabaria revelando que eles também são variantes criadas pelo, por essa organização, só que eles não sabem que são. Então é como se fossem os, os agentes do Estado que eram pessoas originalmente, nasceram como todo mundo ser humano, nasceu como pessoa comum, livre, e ali eles foram capturados, cooptados, eles foram criados ali, transformados como variantes para trabalhar para essa organização. É tipo o Greenpeace, final... né? Trabalha Estado sem saber. Exato, exato. exato, exato Pô, cara, você cara, tem é... um puta spoiler aí, cara, para o pessoal que... Não, ah, sim, não a não série não é nova. A série não é nova, eu tô nem aí para spoiler, mas... É, mas, é, beleza, enfim, então. mas no final, eles acabam... No final, não, cara. É, no final, não, não, não, não importa isso, não vou falar o final, mas eles mostram muito que a. <risos> que o, eles não podem ficar. Tem, tem um momento ali que eles fica, não querem ficar com a, com a ideia de que o mundo não vai ter. O, o tempo não vai ter um guardião e tal. Fica sempre nessa questão, não pode acabar com isso e tal. Tem que ter um, um guardião central e tal. Porque. E, mas é a ideia de, de centralizar o controle para centralizar a segurança, né? Essa que é a ideia do, do, do filme. E a outra coisa que me chamou a atenção é uma coisa antiga, no filme antigo, que é já é tem uma versão nova, mas também já tá velho, que é a maravilhosa fábrica de chocolates. Que Tem a versão, eu, eu vi esses dias, por acaso, a versão de 64 lá, né, a original, em que tem uma frase do avô do, do, do Charlie, né? Que ele Quando ele acha, ele queria achar muito o bilhete dourado para visitar a fábrica. Ele, o avô fala, engraçado que o ano, de 64, né? antes de 71, né? que a gente teve o acordo, o final do acordo de Bretton Woods, o avô dele fala, não, mas vamos, vamos sim na fábrica, vamos visitar essa fábrica sim, não, não pega esse bilhete, não vende pra ninguém, porque o menino fala, me oferecendo 500 dólares por esse bilhete e tal, né? e a gente precisa de dinheiro, nossa família tá pobre, a gente tá passando necessidade e tal, aí o avô fala, não, por que você quer uma coisa tão comum quanto o dinheiro? E eles imprimem mais a cada dia E o bilhete do horário só tem cinco, né? Você ganhou um e então... tal Engraçado essa frase Em 64, no filme Ele falando de uma coisa o então, um corte de raro. Bitcoin, isso, né? São cinco, cinco bilhetes É, de uma coisa tão rara que era E ele falou pra que você quer dinheiro E eles imprimem mais a cada dia, né? Ele completa a frase Posso fazer a minha aí? Minha dica, cara? Rapidinho? Posso fazer Vai lá Oh, era para ser a anterior, né? na verdade, não consegui entrar na último ninho, tá mas faço agora, né? É, é, na verdade, é um, é um compilatório de, um, de uns documentários que foram feitos já faz muito tempo atrás, né? São micro documentários, são super pequenos, acho que são 10 minutos, coisa do tipo, mas são muito legais no sentido de que eles falam muito sobre a propriedade seria intelectual sobre a música, Você vê como como a evolução disso e como a modernização da música, não, Leva a música que, que ouvimos hoje, que na verdade é todo ampliado e enfim faço uma reflexão sobre isso e é bacana porque na verdade assim o, o, o conceito de propriedade, ele se soltou na questão criativa fica muito às vezes tipo, para discussão, né? Como como que funcionaria, né? Então assim não vou dar escolha, <risos> então tá isso. Se, deixa um link aí pra pessoa, não sei se alguém passa aí Deixa no comentário, uma coisa assim Esse cara que fez o, o, o, esse documentário Se chama Kirby, é um canadense É um cara muito socialista, nos últimos vídeos ele não são muito bons, assim, da perspectiva libertária Pelo menos, mas naqueles Quatro, quatro micro documentários ele acertou Pra caramba, vale muito a pena Então deixa eu aí pra galera assistir Mais alguém, alguma, alguma recomendação Alguma coisa falar, uma consideração final Vamos tomar uma cervejinha, né Vamos descansar Sim, Mostrar minha... Mostrar minha... Minha camiseta aqui, isso. ó. Ah, tá oi. nova aí. Boa. <risos> só não sei se não vai dar pra ler direito, ó. Só o início aí, ó. Só uma ideia, um gostinho aí. Deixa eu só. É o quê? Ah. <risos> Boa. Pequeno easter egg aí pra galera. Isso aí. Boa. Vambora? Valeu, galera. Agradeço pra... a todos aí. Eu agradeço a quem participou, quem acompanhou, quem vai acompanhar. E até a próxima. Alô, galera. Valeu. Boa pra... pra... noite.